Nopa, então. Cala a boca, cala. É o cachorro! Esse vídeo aqui vai ser bem curtinho, só pra dar um breve aviso a vocês que eu cheguei a dar uma aba comunidade. Mas o YouTube corta o alcance até disso. É meio importante, então não vai ter intro nem nada. Só bora rapidão. Seguinte. Vocês sabem que eu criei o canal de games faz tempo e só larguei ele de vez por uns 3-4 meses, sem postar nada. E esses dias eu tô jogando mais que o normal joguinhos de cavalo. Portanto acabo compartilhando algumas vezes as gameplays com vocês. Então o canal tá recebendo bastante vídeo que vocês podem estar perdendo. Eles são bem divertidos, mesmo sendo de... Ai, RPG de cavalo feminino! Que cringe! Coisa de menininha Eu adaptei ao ponto de que alguns vídeos Chegou até a ser épicos Então para aí de chororô Se você acha que RPG de cavalo é coisa de menina E assiste lá porque eu aposto que você vai gostar Também queria desejar um bom casamento Para o meu maior orgulho chamado Ellen Minha irmã incrível que sempre esteve Ao meu lado nos momentos ruins e momentos bons Felicidades pro casal Que Deus abençoe os dois com harmonia Felicidade e muitos, mas muitos momentos felizes viu? Abraços